Olha, e hoje a boa esperança amanheceu em festa É que finalmente a prefeitura resolveu fazer aquelas obras de melhoria Ali naquela rua que dá de frente ao Mercadinho e Itapipoca A gente até entende que devido às chuvas não dava pra fazer Porque ia se desmanchar toda a obra, né? Ontem de manhãzinha, dia 11 de maio, a nossa equipe foi lá E em seguida, quando a equipe saiu, chegou mais um monte de equipe de reportagem Junto com ela, chegou a prefeitura e na mesma hora resolveu o problema A população agradece muito o que fizeram só que eles pedem um calçamento para reforçar, porque todo ano é a mesma coisa. Choveu, a rua se desmancha e buraco. A população tem muito a agradecer e a gente vai ver agora na matéria o que, que eles estão falando. Vamos ver. Bom, primeiramente, né, eu, eu gostaria de agradecer eu em nome da, de todos os moradores aqui da Boa Esperança. Né, agradecer o vereador Willan, que foi ele que colocou o pé na frente e foi atrás da melhoria dessa rua, que ela era cheia de buraco, né, como todo mundo aqui sabe, né. E depois também o a prefeita, né, o, o vice prefeito Ademar Barroso. Mas a gente ainda espera umas melhorias, né, que é a pavimentação da rua, colocação dos esgotos, para que os populares se sintam mais à vontade, né. São Manuel, o que você achou aqui da obra? Foi, achei muito, muito especial. Coisa boa. Eu dou os parabéns às autoridades que estão olhando pra gente. Coisa boa, né? Todo ano é do mesmo jeito, semana Todo ano é uma coisa só. Eu estou com sete anos que estou aqui, todo inverno é. é... Tem gente que tem caído o carro aí, passa a noite com o carro dentro de um buraco aí. Aconteceu. Os buracos são grandes mesmo. O buraco grande é os carros aí. O que, que o senhor acha que além do, do, do, da pissarra, o que, que solucionaria e amenizaria o problema? Olha, aqui só, só acaba com isso aqui se fizer o calçamento. Enquanto não fizer o calçamento, é, é, é, essa situação é essa. O reino vem, eles ajeitam, agora o vem e acaba. Eu achei boa por causa que aqui o Wesley estava numa situação precária, aqui não passava o transporte, estava totalmente interditado. O que é que você acha? Qual a sua opinião? Minha opinião é que está muito boa, tem que melhorar, claro. Está faltando o calçamento, o saneamento básico, que precisamos muito, porque a nossa água já vem toda para a rua, então vai ficar muito feio. Está lindo agora, mas mais tarde vai estar tá todo feio. E foi numa boa hora que fizeram isso aqui. Eu estou gostando, estou bastante satisfeito com esse trabalho aqui. Bom, aqui nós temos esperança de um calçamento, né? É porque, com certeza, eu acho que vai ser tomada as providências, porque aqui é um, um bairro quase do centro, né? do centro da cidade. Então, se aqui é um calçamento é muito bom para nós aqui. Com certeza vai vir, porque para aqueles lados já tem. Aqui desse lado, bem pertinho, já é o asfalto. E o calçamento é muito importante e eu creio que vai acontecer logo. É. A população realmente ela sabe quando ela deve agradecer Ela reconhece quando a prefeitura faz alguma coisa por ela A gente não está aqui só para criticar Ao contrário que muita gente pensa que a gente está aqui para criticar Não, a gente está aqui para buscar é, é, mostrar o que a população precisa E buscar uma solução para esses problemas da população Eu como comunicador e representante da comunidade Não jornalista Estou aqui justamente para dar voz à comunidade Aos meus amigos, aos meus familiares aos meus vizinhos, aos moradores do meu município. Estou aqui justamente para ajudar. Eu quero parabenizar aqui a prefeita Nara, o vereador William, inclusive vereador William, eu quero muito lhe parabenizar, destacar você, porque a população não tirava você da boca. Era o vereador William para cá, o vereador William para lá. Você estava lá ontem, justamente por isso a população lhe agradeceu muito. Todo mundo que a gente falou, o pessoal estava citando seu nome, agradecendo, agradecendo a prefeita. Então, meus parabéns a todos, ao secretário de Infraestrutura que realizou essa obra aí. Meus parabéns. E, ó, não esqueça, a população precisa mesmo de um calçamento lá para reforçar, para não acontecer a mesma coisa no ano que vem, quando chegar de novo os períodos chuvosos, se Deus quiser, vai vir muita chuva, não acontecer a mesma coisa e a rua novamente. Se desmanchar em buracos. Meus parabéns a todos.